E saiu uma novidade no Brawl Stars. E chegou a hora da gente conseguir essa novidade e testar aqui com vocês. Então, bora lá na tela aqui no canal Bruno Clash. E aí, Clashers, beleza? É Bruna Clash na área. Mais um vídeo pra vocês. E galera, é o seguinte: já estamos aqui de volta com o Brawl Stars. E estamos na tela. Você já viu aí que o negócio tá top, hein? Ó, é o seguinte, rapaziada: já vamos chegar junto porque eu quero. Jogar, é claro, com o Corvo Branco, ele tá lindo demais Teve o remodel aí dele e acho que ele tá bom pra caramba, cara Mas eu não tenho ainda o acessório novo dele O acessório novo que é esse aqui, ó Que todos os inimigos é, envenenados ficam mais lentos por 2 segundos e meio E dá pra usar 3 vezes aí durante a partida, beleza? Bom, mas Bruno, e agora? Você vai conseguir pegar ele? Sim! Vamos aqui na loja e olha que apareceu o acessório novo Do nosso... Cru, meus amigos, então bora Bora, bora, bora, que tem dancinha Tem dancinha, ó É, moleque, pegamos Eu sou um maluco Acessório do Crow, mano Ace Eu fico imaginando os vizinhos Ouvindo eu gravando Mas tá aí, vamos aí, vamos que vamos Deixa pra pensar outra hora Bora que bora, porque agora Além, além do nosso Crow, tem mais novidade, calma que não é só isso não Tem mais novidade, além do nosso Crow, também vou comprar aqui o meu primeiro Brawler prateado, mano Novidades aqui, hein Primeiro Brawler prateado vai ser a Piper, mano Vamos clicar aqui, nossa Piper prateada tá por aqui Vamos colocar ela, olha, quero botar ela dourada, hein Botei aqui, ela prateada top demais Piper prateada só no... Só no Sniperzão, moleque. Piper Prateada, já comprei. GGzaço, tá aqui. Maravilha. Muito bom, hein? Muito bom. Tudo isso daí, galera, você vai fazer apoiando o canal Bruno Clash na loja, galera. Bruno Clash na loja pra você poder ganhar Brawl Pass. Como que eu faço, Bruno? Segue aqui, na... vai na loja aqui, coloca o código do criador Bruno Clash, insere ele. Já tá apoiando ele e tudo que você comprar aqui na loja... Você apoiar o canal Bruno Clash uma parte vem pro canal Sem você pagar nada mais por isso Isso é muito bacana, ajuda demais a gente, hein Bom, bora lá, já comprei então o novo acessório Tá aqui, vamos selecionar o um novo acessório E também tem a Piper, daqui a pouco calma, uma coisa por vez Bora lá então, vamos testar aqui Tem um combatezão aqui ó, pra gente jogar Vamos ver como funciona aí o nosso... Crow, com um novo acessório, então partiu. É isso, mano. Já estamos aqui no combate. Vamos entrar com tudo e jogar com inteligência. Não pode lá, né, Bruno? Vamos lá, então, bora lá. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Jogando com o nosso cruzão. E vamos ver se vai rolar esse, esse dano aí, hein, meu amigo. Ó, oh, ó. Oh. Obrigado. Valeu. Obrigado aí pela força. Tamo junto. E bora que bora, hein? Vamos mandar nosso emote aqui, que beleza! Já vamos dando dano ali também, pra ver se tem alguém ali nas moitas. Nada de moitinhas. Testando as moitas. Testando as moitas. Um, dois, três. Testando, testando as moitas. Boa, beleza, beleza, beleza, beleza. Vamos tentar pegar aqui mais um. Beleza, pegamos mais um aqui. E aí a gente vê aí se a gente consegue pegar mais alguém nas moititas aí. Só os Zé os Moitas aí escondidinhos, hein? Só os Zé Moitas escondidinhos. Bora lá, bora lá, bora lá. Vamos dando dano ali também. De leve. Ó, oh, ó, oh, vamos testar, vamos testar Nossa, moleque, tá muito roubado, mano Tá muito roubado Caraca, tá muito roubado Esse acessório Você viu, ativa o acessório, dá o tapa E aí, meu amigo, é GGzaço ge Tentei ali chegar, não deu, não foi a hora, né Vamos ver ali, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Boa Bateu ali, olha lá, tá, tá devagar, tá devagar Ih, mas não deu pra ir pra cima não, hein Não deu pra ir pra cima não Teve que dar uma segurada na emoção, né? Porque, pô, aí não dá não. Morrer com oito não vira não. Calma, vamos vamos na moita. Tem um cara ali... É, falando em moita, tinha um cara ali na moita, né? Opa! Dei um pouquinho ali também. Já consegui minha ult. Vamos ver se a gente dá aqui também o dano. Nossa, meu amigo! Nossa, vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Agora é a hora, agora é a hora, agora é a hora. Boa, boa! Nossa, moleque, mano! Ah! Meu Deus! Meu amigo, bora lá, vamos dar dano ali. Opa, opa. Já vou posicionando ali. Opa, não pegou em mim não. Não pegou em mim. Ninguém viu, ninguém viu, hein? Vamos ajudar ele ali, vamos ajudar ele ali matar logo, né? Vamos ajudar ele ali, vamos ajudar ele ali, hein? Olha lá, hein? Olha lá. Hein? Hein? Hein? Será? Será que vai lá ou será que vai aqui? E agora? Vai lá ou vai aqui? Vai lá ou vai aqui? E agora? Faz o que? Faz o que, meu mano? Faz o que, meu mano? <risos> Moleque! Ganhamos porque o cara se matou, mano. Ah, não acredito. Que beleza, mano. Gostaram? Deu bom, né, rapaziada? Então, bora pro próximo. Bora lá, então, agora no pique-gema, mano. Será que vai dar bom? Vamos ver, hein? Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer aqui. Tomara que a gente pegue os caras ligeiros aí. Vamos lá, hein? Opa. Boa. Beleza, só, en, só envenenamos maluco ali, hein? Boa. Envenenamos ali. Envenenamos ali. Beleza, também. Hein? O cara tá ali na nossa base, hein? O cara tá na nossa base ali, hein? Fica ligeiro. Já vamos tentando ver o que vai pegar. O cara tá na base ali. Ah, mano, pegou eu. Ih, agora se esconde, esconde. Cuidado, cuidado, cuidado. Nossa, ele não vai ver. Ele não vai ver. Oh, meu Deus. Peguei, peguei, consegui pegar. Ai, nossa, pega, pega. Boa, boa, boa. Essa aqui deu treta ali, mas deu bom. Tá bom, tá bom. Tamo com a gente, hein. Bora ver aí o que a gente vai fazer. Nossa. Boa, boa, boa, boa, boa. Tá bom, tá bom, tá bom. Já dei aquela travada ali. Beleza Vamos aparecer aqui na Surbina Opa Tem cara ali Boa, boa Opa Beleza, agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou Opa É isso, mano Aí eu fui, hein Aí eu fui Beleza Opa Boa Aí sim Uh, caiu, caiu, caiu, caiu Nossa, nossa, meu Deus, trava, trava, trava Isso, cai aí, tá bom, cai, cai aí, tá bom Beleza, mano, beleza, salvamos Beleza, tra tranquilo Maravilha, agora é só acompanhar Ali, dar aquela segurada Aquela ajuda no mano Bora, bora, bora, ó, de novo uh, nossa, Olha, Meu mano, meu Deus do céu, hein Que doideira, você viu Ele rolou, eu... Uh! Pulei ali já era, meu amigo GG, moleque Agora bora jogar com a Piper, mano Então, partiu É isso, bora lá então Piperzona, prateada, no Big Gemma. Agora, pra vocês, bora que bora Vamos lá então, hein Agora é a hora, hein Nossa Boa, boa, nossa Boa, mano, nossa, mano Ai, encaixei! com nossa Encaixa mais um ah. Ai, que dor Aquela ali no, no Leon foi linda, hein? Emoção com a olha da. Nossa, queridíssima Piper. Boa, boa, boa. Nossa, moleque. Nossa, moleque, que balaço! Que balaço! Nossa, mano! Boa, mano! Aí ah, aí sim, hein? Boa! Boa! Nossa! Boa, mano! Nossa, mano! Boa, boa, boa, boa. Matar. Ah, mano, eu deixei muito bom pra matar, mano. É só matar, moleque. Boa, boa. Nossa, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá com tudo que nós pega esse bagulho, mano. Nossa, mano, eu falei. Eu falei, mano. É só ir lá que tava bom. Boa. é só matar, mano. Vixe, GG. Só nos tiraços, nos balaços de, de porrada, moleque. Tira por porrada de bomba, mano. Você tá louco. Olha lá, já pegou 10, a é GG. Quebrei tudo ali, ó, já pra deixar o tão Pra mim, Vou poder dar os Os balaços, né? Nossa Pum! Nossa, mano Pô, agora vai, agora vai, moleque Agora vai Ah, moleque, deu bom, mano É isso, jogamos aí com o Leon E com a Piper, mano Foi top demais e conseguimos A vitória, mano, foi muito top É isso, rapaziada O vídeo ficou topster da balada E aí, achou que eu ia dar bom com o novo, o novo acessório do Crow Eu achei top demais E você, curtiu o acessório do Crow? Eu achei roubadaço, muito top Vou jogar mais com ele Então é isso, manos, tamo junto Não esquece de se inscrever no canal Deixar aquele like E... Falou, manos!